Está olha morto o que é olha, olha. Vai andando sozinho? Igueta depressa! É, tem que travar de repente. Pá, isto parece aqui o cojo das, das bruxas. Parece o coiso das bruxas. Para lá o carro para onde é que vamos. Aí, vá, deixa até para as ver. Te quem, te te ah, é. Não tem lá para quem se está mal aí. Não cheio do carro, se está mal aí. Está bem. A veste Kevin. Lucília, passa bem, está calado, Kevin, não digas? Ah. Passa lá passa aqui para este lado, Lucília. Qual lado? Para este lado aqui. Eu não tenho o carro fechado! Está bem a é endraça? Deixa aí. Anda para aqui. Então, olha lá Lucília. Olha lá para esta estrada aqui. Sim. Estás a ver? Sim. Esta estrada está a subir ou está a cheirar aquela estrada ali? Esta? Aquela que está ali, onde está aquele carro ali do homem? Está a subir. Está a subir? Sim. Aquela estrada para ti está a subir? Está. Está a subir? Está. Cuidado Kevin. A estrada está a subir? Está bem. Sim. E? Calma, era aí. Vamos lá ver se esta se a estrada realmente é a mágica. Né? Vamos lá ver. A estrada está a subir. Está. A cima diz que a estrada está a subir. Anda cá Kevin. Cuidado. Anda cá. Olha lá para aquela estrada. A estrada está a subir ou está a descer? Estou Essa estrada está aí para cima? Está a subir. Está a subir? Pronto, vamos lá ali à estrada. Tem que Não fez o de carro, deixa o de carro assim. Anda cá. Sim. Vamos lá ver Kevin. Vamos lá ver? Então. Vamos lá ver. A estrada a subir. É bruxido! É magia! É magia! É magia a estrada a subir! Vamos lá ver. Está a subir? Está é? a subir? Está. Então, ali acima, mais lá, está a subir, não é? Aqui está a subir. Está para lá. Ali também está a subir, ali daquele lado. Então, Kevin, met, peraí, pode ser aqui. Mete lá, bola lá, met lá carro, a bola no chão. Mete lá a bola no chão. Para lá já não dá apagado. Pé, então. Espera aí, agarra lá na bola. O Alan está a matar a não é? Sim, vai bem de sentar, cuidado. Agora lá. Empurra lá. Empurra lá a bola. Empurra lá a bola com as mãos. Para aquele lado. Com as mãos. Joga assim a bola. Vai lá para o buraco. Então, como é que a bola. A bola era para vir para baixo. Até para vir para baixo a bola? É. Era. É. Joga lá a bola. Mais para cima ainda, Kevin, se estás a dar. A bruta para cima. Mas dá para, para baixo? Dá <risos> para para baixo a bola? A Lucina não acredita nos olhos dela. É bruxedo. Olha é o carro, olha é o carro, olha é o carro. Já para ver o um carro de lá. era aí. Era para ir assim? Está bem? mas Espera aí, deixa eu ver. Já quero passar. Não, quer voltar para cima. Quer voltar para cima a bola? Então está embruxada a bola? Até na vez que a bola foi para baixo. Então. E não vai? Não. Então você está boa, então a bola não vai para baixo? Não vai para baixo. Não vai para baixo a bola. É mais um carro Então? Então a bola está a subir? É? Ela quer ir para voltar para cima Quer voltar para cima? Então a bola... Até qual é a explicação Lucília? <risos> Oh, uma vez que começa a querer é... Olha, olha, olha... Esta bola que ainda está assim de contrária. É o que vocês fizeram a bola. Derrama lá a água aqui, Kevin. Derrama lá, acho que está é aqui a derramar a água, para ver. se vai meter a chovendo, não sei se está para ver. Uhum. Derrama lá a é água no chão. É para vir para baixo. Derrama toda, derrama toda. Onde é que está a correr a água? Para, todos lados. É, para todo lado. Eu até correi para todo lados mas já segui para um lado. Derrama toda para ver. Onde é que a água segue? Está a querer para cima? Está aqui para cima a água? É. Está aí para lá de cá, não é? Sim. Pronto, está aí para cá. Agora recua lá, recua lá o carro até aqui e depois destrava lá o carro. Vai arco e fica, fica aqui. Para aqui? Sim, mas vai recuar vai arcoando. Não, não. Recua? Não, não. Recua lá? Não, não. É Já há bastante vídeos Eu estou aqui, mas vai, eu estou aqui, vai recuando Recua lá um bocadinho. Já há ah, bastantes é, vídeos no não, YouTube. Não é, sim, sim. Está bem, mas recua lá. Já há bastantes vídeos no YouTube disto, sabe? Sim, sim. Ah. É, é, que destrói bem o que eu venho subir. É, e bem de perto é a minha carta, não. Que é... é nada. Ah. Então, Kevin, qual é, qual, é a, qual é a prova científica não, que faz isso? Com o bolo e com a água não preciso ver com a carne. Então, e qual é que é? Então, Luciano, o que é que explicas aqui da. Como é que explicas isto? É que isto é magia. É magia? É, é a mochila desta estrada? É. é a estrada mágica de Braga. Ainda então, é. vimos para aqui à noite. Isto é, é uma ilusão óptica. É ilusão a ilusão assim porque esta estrada, esta não está, não está a subir, é que faz, faz ilusão. tu olhares ali a estrada parece estar ao contrário, mas não, é. Ainda parece estar a subir, vemos aqui a estrada, parece estar a subir, mas não está. E estou a ver, fica aqui a estrada mágica. Parámos ali o carro, viemos aqui a fazer o teste da bola e da água. É. Espero que tenham gostado aqui da, da estrada mágica de Braga. Venho estou aqui fazer os vossos testes, agora está chovendo, não dá para fazer assim muitos testes Mas pronto, mas... e o nosso carro agora também não Mas espero que tenham gostado do vídeo, obrigado por assistir E até breve Estrada mágica de Braga, por aqui Vamos ver aqui subir, esta aqui A Estrada mágica Vai mais, mais, mais um bocado para trás Está destravado o carro? Está a subir? O carro está a subir, estão é? a ver? O carro está destravado! Destrava lá o carro! é Está destravado e o carro está a subir, como estão a ver, o carro está a subir! É engraçado! O carro a vez descer sobe! A achou piada. Mas pode -se pôr atrás para verem que ainda tem as luzes de marcha atrás ligadas. Ah, para ver se ainda tem as luzes de marcha atrás ligadas. Está bem? Ah, pode ser. Para ali, olha. Olha, estás a ver? Olha, Não sequer é preciso. Olha, está a ver? Meu o carro, sem luz de marcha atrás. E vai andando. Ah, olha lá, é tem que travar. Pressa. E vai depressa, hein? E só pressa! Olha olha, olha, olha, olha, o carro anda sozinho. Olha, Luciana, agora. Ai, <risos> a piada. Então. Não, cá é mais que tenho medo. tem medo. <risos> é mesmo. É. É coisas. <risos> ah que engraçado, o Ed é engraçado, nunca tinha visto, vamos comer é que a gente tem fome, é. é. não é, o que caro. ver, olha, olha, vai andando sozinho, e o Ed é depressa, é, tem travado de repente, epá, é, parece aqui o Coisa das Bruxas, parece é o Coisa das Bruxas, parece, Ah, estou para lá, o cara para, para onde é que vamos, aí, vá, deixa para Paz, vamos ver, Queres, vá,